gente eu sou a Tata e hoje eu vim aqui conversar com vocês, isso mesmo, conversar, quero que seja uma conversa, tá? Já tô até aqui com meu chazinho. Sei que vocês gostam quando o videozinho é assim. Então finge que eu tô aí na tua casa, tá? Finge que a gente é amigos ó, há anos. Então finge que eu tô aí. Se tu tiver no banheiro, pode me poupar disso, tá bom? Sei que tem muita gente que gosta de aproveitar é o momento ali do trono para poder ver um vídeo, receber uns conselhos. É, vamos fingir que tu me falou a seguinte frase. Tata não adianta, nada dá certo pra mim, eu não tenho sorte no amor, não adianta, já tentei de tudo, comigo nada funciona. E aí esse vídeo vai ser a minha resposta pra essa tua, pra essa tua afirmação, tá bom? Pra começar, se eu estivesse conversando com uma amiga ou com um amigo... O que, que eu falaria né eu falaria para pessoa primeiro parar de afirmar esse tipo de coisa porque acredito muito mesmo na força da fala na força da palavra pensa quando a gente pensa alguma coisa o nosso pensamento tem um poder bizarro assim né tem tem nossa tem muito estudo científico que prova hoje em dia que sim o pensamento tem muito poder quando a gente escuta alguma coisa repetidamente por muito tempo a gente meio que transforma, meio não, a gente transforma essa coisa que a gente escutou em crença. Ou seja, numa coisa que tu acredita. Crença não tem nada a ver com religião, tá? Vocês sabem, né? Já falei bastante sobre isso aqui com vocês. Eu, tu transforma aquilo que tu ouviu numa coisa que tu acredita. Se tu ouve aquilo repetidamente, tu acaba acreditando naquilo. Agora, tu imagina a fala. A fala, ela meio que completa o processo. Ou seja, tu pensou, tu Falou, aí quando tu fala, tu escuta. A não ser que tu seja uma pessoa com deficiência auditiva, tu escuta quando tu fala. Então, olha o poder que tem a tua fala. Aí a gente já começa a conversa tu falando. Tata, mas não falei nada, tu tá doida. Tu que tá falando aí dentro do vídeo? É, mas a gente tá fingindo com a conversa, entendeu? Aí a gente já começa a conversa, garanto que tu já falou isso pra muita gente. Garanto que tu já falou pra ti mesmo o que tu já pensou olhando no espelho. Antes de ir pro date, ai, vamos lá, né? Vamos tentar, porque pra mim nada dá certo nunca. Então, a primeira coisa, fosse meu amigo, minha amiga íntima, a primeira coisa que eu ia falar para ti é: para de falar isso, para de pensar isso. Pensa ao contrário. Pensa. Na real, a Tata tem razão. Na real, aquele vídeo da Tata virou uma chavezinha aqui na minha cabeça. A partir de agora, eu vou me valorizar, ver como eu sou linda, maravilhosa, perfeita. E eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo ninguém, porque eu sou muito maravilhosa. Entendeu? Vira a chavezinha aí na tua cabeça e quando tu te olhar no espelho, se tu não conseguir falar, pelo menos pensa isso. Pensa que. É, na real, eu, tudo culpa porque eu tava pensando errado. Agora que eu virei essa chavezinha que eu vou pensar certo, ah, meu amor, agora vou conquistar quem eu quiser. Inclusive, se tu gostou desse vídeo, manda para uma amiga que talvez ela esteja precisando ver esse vídeo. Sabe aquele amigo, aquela amiga? que vai fazer bem danado para ele, para ela, então manda. A hora que ela vê eu falando disso, ela vai saber o quanto tu gosta dela. É, é, aquelas de crença que eu falei, gente, forma toda a nossa história da, da partir do momento que tu criou aquela crença, gerou aquela crença em ti? A gente não cria, né? Na verdade, a crença se cria a partir das coisas que a gente vivenciou ou então às vezes coisas que a gente só ouviu, né? E isso pode ser o motivo também de tu não tá conseguindo dar certo com ninguém, aí tu tá achando aí que o problema tá em ti, mas na real o problema tá lá na tua criação, lá nos teus pais que te ensinaram que o amor não era fácil. Às vezes tu participou da separação do término dos pais, às vezes não foi criado ou pelo pai ou pela mãe, sabe, não teve pai ou mãe presente, aprendeu que o amor, ou pior né? quando é criado pelo pai e pela mãe e é briga de de casa e, e aí tu aprende que gente eu não quero isso pra mim coisinhas assim mínimas mínimas que não conseguem fazer tu, tu evoluir nenhum relacionamento às vezes até tu já namorou por algum tempinho por alguns meses por alguns anos mas tu nunca sentiu nem quando tava namorando que o negócio tava dando certo sabe assim tu não sentiu aquela coisa que dizem que é Ai, comer é legal. Tem casal, né? Que a gente vê falando que, caramba, ainda bem que encontrei essa pessoa. Tu nunca sentiu essa coisa, essa reciprocidade. Por quê? Por causa das crenças que estão em ti. E essas crenças fazem a gente até consumir e continuar reforçando elas mais ainda na nossa vida. Porque daí a gente começa a consumir entretenimento. Sério, escuta o que eu tô falando. Não é viagem na minha cabeça, não é loucura. O entretenimento que a gente consome música. Filme, diz muito sobre a nossa vida amorosa por exemplo se tu continua ouvindo música triste Música que diz que ah, eu tô sozinha, eu tô sozinha, ninguém me quer. lá Música de, de, de pessoa que foi traída ou que vai trair, de infidelidade em relacionamento. Música de ah, tô solteira, sou solteira, ser solteira é bem melhor, vamos lá, é, a vida é só isso, a vida é só bebida, droga, balada, e uh, é isso aí. Tu fica reforçando isso pra ti, cara, não tem como. Aí teu momento de lazer, teu momento de estar tá em casa de boa, recarregando as suas energias, momento que tu não tá estudando, não tá trabalhando. Te alimentando desse tipo de conteúdo, aí vai ver um filme só, ver filme ruim também, com coisa ruim, que vai reforçando ainda mais esse sentir. Ou então, aquelas pessoas, é, mulheres normalmente, né, que cresceram vendo filme da Disney, eu me incluo nisso, e vendo filmes de romance em que o tem o mocinho e o vilão, o bom e o ruim no relacionamento. E que daí a mulher, ela larga do cara malvado e ela vai pros braços do príncipe, que aquele príncipe não tem defeito. Cara, isso não existe. relacionamento sempre as duas pessoas vão ter defeito. Aí tu, tu entra nesse looping de tu mesmo ficar pensando e, e, e imaginando coisas depreciativas para ti. Além de tu imaginar que, viu, a fulana ali do filme, ou a fulana da música que eu tô ouvindo, foi traída. Bem isso. É por isso que não dá para confiar em homem. É por isso que eu não confio em mulher, mulher hoje em dia? Hum, tá, tá, mulher hoje em dia, eu escuto muito isso. E aí tu vai pensando coisas depreciativas para ti, não só em relação a isso, em relação à tua aparência também. Aí tu começa a seguir um monte de gente que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o teu padrão de, de, de estético, padrão de vida. Tu então, entendeu como é tóxico essa essa é tóxico, essa palavra tá muito chata, muito manjada, já faz uns anos, né? Mas enfim, como é ruim, como faz mal pra gente. É esse conteúdo errado que a gente está consumindo e aí a gente vai tentando replicar é aquele padrão de, de, de entretenimento de conteúdo né que é o que tu aprendeu que é assim que funciona um relacionamento na tua vida eu tenho um vídeo muito legal que fala como pornô faz mal vou botar no card aqui em cima bem legal se vocês não viram ver aqui agora depois desse vídeo eu falo de impotência sexual para homens jovens porque antigamente a maioria dos casos de homens que tinham disfunção erétil era por causa de idade da idade e hoje em dia tem muito menininho novo menina mas novo com disfunção erétil chega ali na hora pá e pá o negócio não fica duro sabe por quê porque tem um padrão de que a menina vai ficar performando ali igual ele tinha visto no entretenimento dele no pornô por exemplo entendeu então policiar o teu entretenimento, policiar as coisas que tu tá te alimentando, faz toda a diferença para tu conquistar é, a, a, a a pessoa, não é nem a pessoa, mas o padrão de vida, o padrão de, de, de relacionamento que tu quer, que tu precisa na verdade, que vai te fazer bem, que vai te deixar bem, que que é o que tu merece, é essa palavra, que tu merece, porque daí é nessa que tu vai ou repetindo padrões, né, conhece só homem cafajeste, só não existe só homem cafajeste não é sempre a mulher é coitada. Também não existe só mulher maravilhosa, incrível. A mulher é sempre meio amorosa. Tem muita mulher que tem a personalidade cafajeste. Acontece. Independente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou não. Acontece. Existem mulheres... Que são abusivas, existe também, então às vezes tu vai repetindo o mesmo padrão de pessoa, aí se interessa por homem casado, se interessa por, por mulher que acabou de sair de um relacionamento e ainda tá reproduzindo o padrão do ex dela, ainda tá querendo, sabe, é, reformular o ex dela numa nova tentativa. A gente vai repetindo padrões, vai repetindo padrões por quê? porque aquilo ali que tu aprendeu tu aprendeu a se interessar por aquele tipo de pessoa e pior tu aprendeu a se interessar por pessoas que assim como tu não gostam de ti sabe aquela coisa assim ah eu não gosto de mim não tata eu não gosto de mim eu me acho feio me acho feia me acho incapaz acho que eu não sou merecedora para para pensar tu acha realmente que tu é merecedora do um amor assim do amorzão daquele tu acha que tu é merecedor que tu é merecedora às vezes tu não acha e aí tu vai se juntar com quem? Tu vai se juntar com uma pessoa que concorda contigo. Uma pessoa que não te ama, não te respeita, não te quer. Ou não te acha aquilo tudo que tu é. Assim como tu, entendeu? Ah, aquela pessoa ali não gosta de mim. Ah, e assim como eu, então eu também vou gostar dela, sabe? Só pra fechar nossa conversa, o que que a amiga sempre cai? Em qual papo que a amiga sempre finaliza esse tipo de conversa? Quando tá dizendo que tá desiludida, aí ele me enganou de novo, aí mais um que não presta, aí eu só conheço o cara mala. A conversa sempre finaliza do mesmo jeito, que é: Pois é, ele me iludiu. Achei que era uma coisa não era, era outra. Conteste tu achar que era uma coisa, mas era outra. Mas sempre, sempre, cara, ninguém ilude ninguém. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam só sempre isso nem só não é nem só para relacionamento para tudo na vida espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa gostei muito de conversar assim com vocês se tiverem ideias de outros temas a gente bater um papo assim deixa aqui nos comentários tá bom e também pra gente se tornar amigo de verdade vai lá no, no instagram meu instagram é esse aqui ó me segue conversa comigo eu sempre respondo todo mundo que fala comigo por lá comenta nas minhas fotos principalmente tá bom foi isso um beijo tchau